Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Como você tá? Você tá bem? Eu espero que sim Eu tô muito bem Graças a Deus Abadão não um rolou vídeo, né, mano? Putz, grilo, velho Tá acontecendo umas paradas Tá muito difícil no trabalho Tá muito corrido pra mim, mano Como você, Se você não sabe, né, velho Eu não trabalho com o YouTube Eu faço vídeos aí mais por, por hobby Logicamente, mano Um dia eu quero viver disso, tá ligado? Por isso que até piquei o cabelo, ó. Caraca, Caraca, mereço o like Mereço o like Então, mano, já sabe Se você, mano É aquele parceirão Já coloca o dedão aí no like Mil graus, beleza? Se inscreve se você quer de paraquedas Nesse botãozinho vermelho. E é isso, família. Tamo junto. Vamos lá, bora assistir o vídeo aí. Eu gosto muito de opinar sobre questão de cabacices aí, mano. De carros. Beleza? Beleza, agora vamos dar o play e vamos desistir. La galera do Uno State 99. Beleza? Se você Nossa. ainda não sabe, meu consagrado. Hoje é dia de arrancar o teto do chevette e carregar 20 ah. peão de rolê na quebrada. Cara, <risos> ideia. o carro não funcionou então já mete aquele soco de três kg e meio like ou oh. e se ainda não for inscrito porque tá começando sabe né, mais Depois uma delícia de dar uma força cara cara mano eu adoro opinar Quando seu vizinho mete o louco na festa com Sim. som alto até tarde. Fiz barulho, música alta. Eu ah. sou bom vizinho, né? Então eu não reclamei. Mas você é um canalha vingativo com um Mustang na garagem. Será agora? Ah. É. É minha vida de mostrar pra ele o barulho que eu gosto também aí, ó. Três e oito da manhã. Mentira. O cara é foda, patroa. Da hora, né? Nossa, o palhão, mano. Caraca, velho. Palho tá on mesmo. Caraca, passou na ponte, mano. Era um rio. O que aconteceu ali? Eu não entendi. Foi nada. Ah, não, ah, não, ah. Nossa, mentira. Que o cara fez de propósito. Fez de propósito. O Lamborghini zona. Nossa, parece um menino de um anos mano. terminando o namoro. E eu aqui tentando descobrir se quando passa com carro autônomo na Blitz, toma multa sem carteira. Ah tá, é um Tesla. É um Tesla, Velocidade. mano, ele Velocidade. vai sozinho. Vai, Ai eu o relâmpago Marquinho, vai, vai, vai, bicho. Ah <risos> oh, meu Deus mano, eu vi isso cara, eu vi isso mano Nossa, o Elan pagou brejinho Oxa vetão mano, se liga Nossa, o chão tá chorando, velho, coisa maravilhosa Tchau ah, tchau Lá vem Ah meu Deus meu Deus, Deus meus amigos. Se é você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. <risos> vou deixar Deus, o endereço do lado nos é comentários só para quem deixar aquele likezão. Não, eu não vou deixar, não. Eu juro. Não. Tô apaixonado. Mano, cara é ruim, né, velho? Fala a verdade. Automático é coisa de fresco velho O que, que tá fazendo? Tá escondendo que o carro é automático. Já manda esse vídeo para aquele amigo que tem que Meu levar as bonecas reserva Ele Escondeu que era automático. No do carona. Nossa, mano. Aí, pessoal. Vocês que acham que tá ruim pra vocês né? Lá ah. Lavei o carro inteiro. Olha como é que tá limpinho. Já sequei também. Na que eu fui abrir ele, no lado. Porque meu vizinho parou o carro aqui, ó, meu onde está ali, ó. Ah meu Deus, velho! <risos> Mentiro! Aí, vê se tem cabimento negócio desse. Guarda cedo, agora você lava. Veja pelo lado, bom, pelo menos meu não Deus. passou o pretinho nos pneus. Nossa, monstro. Não vai dar, não. Ai! Nossa, mano. Que dor de barriga que foi essa? Vai bater de frente, fica vendo. Sai daí, mano. Mano, na moral, não curta essa porra, não, velho. Mano, não, ó, rapaziada, esse bagulho é um bagulho sério, tá ligado? De estrada, mano. Toma muito cuidado aí, rapaziada. Vocês vão viajar já nesse final de ano. Dobra atenção, beleza, mano? Isso, isso daqui é engraçado? Pode ser. Mas é muito sério essa parada aqui, hein, mano? Eu não curto, não. É que o intuito das ideias aqui é o quê? É que Quando o cara que tá acelerando mais com a Lamborghini, com a maré, mas. Olha a placa do... E a música, quem não entendeu a música do. Saddam Hussein lá é porque os caras fala que a maré é um explosivo, tá ligado? É tipo uma bomba. Cara. O pior de tudo é que o anúncio tá bem embaixo né, do velho? produto. Chat né, na hora de vender que vai ser na difícil, moral. hein? Vai ter que inventar mais caô do que vendedor de maré. Maluco, tá lascado, meu amigo. Tá lascado pra vender. Quando eu li, eu mano, não é possível, velho. Ah, você entendeu o bug do GTA, velho? O cara bugou. Você não é para pra mim. Ai, vai, trouxa, se Nossa. liga. Uh, os caras Oh, os é e aí, forro, galera do Costa de roda orbital. Oh, Gostaram louco, do vídeo. Bicho, muito louco, rapaziada. Eu gostei pra caraca do vídeo, mano. Na moral, muito massa. Então já sabe, rapaziada. Agora o pai tá com, o pai tá de azul, o pai tá de blue, tá ligado? Se você gostou do vídeo, já sabe, mano. Deixa o like aí, compartilha com o amiguinho pra colar no canal. E vamos crescer a família, chegar em 4 mil logo, logo, mano. Nós chega em 4, tá ligado? Ó, rapidinho, é só você compartilhar. Agradeço ter assistido e até o final. Se você assistiu, tamo junto, é nóis. E até a próxima aí. Tchau, tchau.